Estamos aqui, então, na nossa terceira parte do hands-on, né, que estamos fazendo um tradutor, certo? Então, a gente já fez aqui é, é, os três primeiros cenários aqui, o tradutor sem palavras, uma tradução, duas traduções. Agora, a gente vai fazer duas traduções para a mesma palavra, tá? que é uma coisa que acontece, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer o teste para isso daqui. Opa, para, para, para tudo! Preciso botar aqui o meu chapéu vermelhinho que é onde eu posso fazer o meu teste, certo? Então vamos lá. É, vou pegar aqui, ó, esse aqui como base, né? Então eu vou adicionar aqui, ó, vou, vou chamar o teste de duas traduções mesma palavra, certo? E é, é, eu vou adicionar aqui, ó, bom good e bom nice, certo? Então, ó, vamos lá. Quando eu mandar traduzir bom, o que, que ele tem que retornar? Bom, poderia falar assim, ah, ele vai retornar uma lista de palavras, de significados, mas eu já estou usando aqui string. Eu vou fazer igual, por exemplo, o dicionário, né, que ele, ele, ele retorna os, os significados é, é, separados ali por vírgula. Tá? Então, ele vai colocar ali o good nice. Tá? Um, um depois o outro. Tá? Então, tem o meu teste, eu já posso rodá-lo. Então, eu executo aqui. Roda, ok. Então, ó, falhou. Perfeito. Meu chapéu vermelhinho fez a parte dele. Eu já posso passar para o meu chapéu verde, onde eu quero fazer este teste passar. Tá? É, então, eu vou vir aqui no meu tradutor. Né? O que, que eu vou fazer aqui para esse teste passar? Já sei. Na hora de adicionar a tradução, eu vou verificar primeiro se essa tradução existe. Tá? Então, ó, se. Eu já posso tirar esse diz aqui, né? Que agora não, não precisa mais. Se traduções contém, já contém a palavra, então o que, que eu vou fazer? Vamos lá. Eu já sei, eu vou fazer aqui que a tradução, ela vai ser, é, ma, ela vai ser igual à tradução, né? Eu vou chamar aqui o próprio traduzir palavra né? mais a vírgula com um espacinho, mais a tradução nova, ok. Será que vai funcionar só isso? Salvo aqui. Roda, ó, oh, funcionou, que beleza, tranquilo, tá? Aqui eu queria fazer uma observação que é o seguinte, é, o, eu, por exemplo, eu, e confesso isso para vocês com toda sinceridade, a primeira vez que eu peguei para fazer esse hand zone, eu achei que eu fosse ter que criar um mapa de listas, Tá? E aí, quando eu fui fazendo, eu vi que a solução poderia ser muito mais simples do que isso. Tá? Então, é, isso é uma coisa que realmente acontece. Né? A gente, às vezes, é, é, pensa em, em soluções mais sofisticadas, mais complicadas, né? que talvez para requisitos mais complexos realmente fossem necessárias, mas muitas vezes não precisa disso tudo. Tá? A gente Consegue fazer uma solução mais simples? Talvez para requisitos futuros mais complexos, né? É, é, talvez eu precise de prioridade entre as palavras e tal. De repente, vale a pena ter um mapa de lista. Mas por enquanto, nesse requisito aqui, eu acho que talvez não. Tá? Vamos seguir com o nosso teste e ver o que acontece. Tá? Então eu vou marcar aqui ó, duas traduções para a mesma palavra. Ok? Muito bom. É, então, a refatoração tem alguma coisa? Acho que por enquanto não. Vou, vou seguir aqui criando mais um teste. Tá? É, então, eu vou... Qual que é o próximo aqui? É traduzir uma frase. Tá? Vamos lá. Então, vou, vou pegar esse aqui como... Um parâmetro aqui. Ó. Duas traduções. Então, eu vou colocar aqui. Ó, traduzir frase. É, então, vamos lá, qual que é a frase que eu vou traduzir aqui? A primeira decisão que eu queria fazer aqui é o seguinte, é, eu poderia usar o mesmo, método, nome, mesmo nome de método, traduzir, e aí verificar se é uma frase, se é uma palavra. Eu vou optar na minha, na minha classe né, por ter é, métodos diferentes. Eu vou ter o traduzir, que eu estou traduzindo uma palavra, que eu posso ter vários significados, ou vou ter traduzir a frase que aí eu estou interessado em estar tá traduzindo a frase como um todo, tá? Então, é, eu vou ter aqui, ó, é, guerra is good. Não, o contrário. Guerra é ruim. Né? Não eu sou ruim, mas a guerra, né? A guerra no mundo aí é ruim, Tá? É, então ele tem que é, traduzir aqui como war is bad, tá? Então eu vou adicionar as traduções, né? É, guerra ele tem que traduzir para war, é ele tem que traduzir para is e Vamos lá. O ruim, ele tem que traduzir para bad. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, a primeira coisa eu, que eu tenho que fazer ainda no meu chapéuzinho vermelho é fazer o código, pelo menos compilar, para eu poder rodar o teste. Tá? Então, eu vou criar um novo método ali. Tá? Vou salvar... E vou rodar o meu teste. tá? Ok. É, então, falhou. Só, eu só queria fazer uma observação aqui. Ó. Note como é importante né, você dar bons nomes para os seus testes para você ver saber exatamente onde que foi o erro. Né? Eu vejo aqui, ó, traduzir frase. Eu sei qual foi o problema aqui, em qual cenário que deu esse problema. Bom, agora que eu tenho aqui o meu traduzir frase, eu posso trocar aqui o meu chapéu para o verde para fazer a tradução da frase funcionar, né? Primeira coisa eu já vou ajustar aqui o, o meus retornos, né, que o método Eclipse nem sempre cria da melhor forma possível, né? Então o string ele vai receber aqui uma frase, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer com essa frase é quebrar ela em palavras, né? Então eu vou vir aqui Vou quebrar em palavras e vou é, é, quebrar aqui a frase usando o split, né? Então, frase.split, eu vou separar ali as palavras por espaço, né? Que é o que está quebrando ali na, na frase, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um for nessas palavras então palavra string né palavra de palavras é, e aí eu vou traduzir cada uma delas né eu preciso também de uma string para adicionar aqui então vou vou ter aqui a frase traduzida onde eu vou traduzindo e Colocando, né? eu vou começar com ela aqui, uma string vazia. Então, eu vou é, é, criar aqui a, uma string que eu vou chamar de tradução, onde eu vou chamar o método traduzir na palavra. Então, eu pego ali a tradução, eu vou adicionar na minha frase traduzida, É, então, vou colocar aqui mais igual, é um espaço mais a minha tradução. Então, ele sempre bota um espacinho antes, e aí aqui eu vou retornar a minha frase traduzida. Tá? Então, vou salvo aqui. Vamos rodar o teste. Opa, continuou falhando. Vamos dar uma olhada aqui o que, que tem de diferente. Ó. Ele mostra aqui ó, que o que tem de diferente é um espaço antes do meu método traduzir frase. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tanto fazer um if aqui para que no primeiro não faça nada ou eu posso optar por vir aqui e dar um trim. Né? Que ele corta os espaços da string. Né? Será que ele vai funcionar? Roda aqui. Ó, oh, funcionou. Certo? Então, é, com isso a gente termina aqui os nossos ok's aqui. Mas eu tenho certeza que você ainda está com uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Você está pensando assim, peraí, mas se eu tiver duas traduções para a mesma palavra e mandar traduzir a frase, isso não vai dar certo. tá? Então... O é, que, que a gente faria nesse caso? A gente adiciona um novo teste. Né? A gente fala, opa, tem um caso que vai dar errado aqui. Então, a gente adicionaria um novo item na nossa lista. não vou escrever. Tá? E é, é, seguiria com o um novo teste. Tá? Então, não acabamos ainda. Vamos ter mais um vídeo. Espero você para a gente finalizar esse exemplo. Muito obrigado.